Olá, aqui é a Daniele. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre as margens. Recomenda-se que a largura da página não exceda 80 caracteres, pois as pessoas com dificuldade de leitura ou de visão podem ter problemas com a localização no texto ou com a passagem para a linha seguinte, devido às linhas de texto muito extensas. Então, vamos considerar uma página no formato A4 com orientação vertical, sugere-se no mínimo 2 centímetros de margens, considerando o tamanho da letra 12 e o tipo da fonte areal. Vamos ver então como nós vamos formatar as margens. Nós vamos no menu formatar, na parte superior da página... E escolhemos a opção estilo da página. Formato A4. Orientação retrato. E vamos definir a partir do mínimo, né? Que é 2 centímetros em cada lado. Ou podemos definir 3 centímetros na superior esquerda, dois ou dois e esquerda, 2 ou 2,5 na inferior e direita... Depende do tipo de documento que estivermos fazendo. O mínimo, 2 centímetros. Vamos confirmar, clicando em OK. Está pronta a configuração da página.